com as mãos ásperas, você pode lavar a louça, fazer limpeza com uma solução de água, uma colher de vinagre e um punhadinho de bicarbonato. Né? Você pode colocar os dois ou só vinagre ou só bicarbonato. Isso com isso você pode lavar a louça, você pode até limpar carro. Né? Você pode também lavar a sua roupa com bicarbonato e com vinagre. Eu estou falando para você que tem alergia aos sabões, né? Então, e para você é, hidratar essas mãos que estão é, com rachaduras, você pode passar manteiga de cupuaçu. Pode passar nos lábios, nos calcanhares, na pele que está rachada, que está ressecada agora com frio, manteiga de cupuaçu.